Você conhece a deusa Artemis? Você sabe quais são os símbolos, ervas, animais de poder que têm relação com essa deusa? Você sabe se conectar com o poder dessa deusa e fazer com que as suas vontades, desejos e magias se tornem realidade? Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa deusa e como conectar a sua energia com a dela, possibilitando a sua magia se tornar mais forte e ainda mais real. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Há algum tempo eu quero trazer para vocês um conteúdo voltado para o conhecimento, para a conexão com os arquétipos divinos das deusas e dos deuses. Então hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a deusa Artemis e seus arquétipos, sobre as suas formas de culto, sobre o seu poder com relação à liberdade, à garra, à conquista e trazer essa força para a nossa vida. E vai ter muita informação para você anotar aí no seu livro das sombras, várias correlações, ervas mágicas, simbologia, dias para você poder trabalhar então depois desenvolvendo outros rituais e fazendo é, a sua prática pessoal a partir de todo o conhecimento que vocês vão ter aqui. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês junto com o Léo Amorim, é, que é um historiador, não só o conhecimento histórico, o mito, a teoria, mas também um ritual de conexão com essa força arquétipica, com a deusa Artemis. Então, para começar, eu vou chamar o Léo para falar um pouco sobre a parte teórica, explicar para vocês o mito e te introduzir nesse universo é, cultural de quem é a deusa Artemis e como o culto dela se estabelecia. Então, Léo, é com você! Bom, muito obrigado Cedric pelas palavras. Eu sou o Léo Amorim e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre a deusa Artemis. A gente consegue enxergar em diversas culturas, cultos, religiões ou mitologias politeístas que acreditam em vários deuses Geralmente a gente tem um deus ou uma deusa a quem é atribuído esse papel de representar a caça. Mas essas civilizações mais antigas, elas costumavam ter lá em seu princípio a atividade da caça e da agricultura como centrais para a própria vida. Portanto, a deusa Artemis é considerada uma deusa muito antiga, bem como seu irmão gêmeo Apolo. Mas então... Vamos falar um pouquinho sobre como eles surgiram. Ártemis e Apolo são deuses gêmeos, filhos de Zeus com Leto. É importante aqui perceber todas as nuances desse processo que envolve o nascimento de Apolo e Ártemis. Apolo, como alguns de vocês já sabem, é um deus que está associado muito ao sol, a figura solar. Ele geralmente é representado como uma figura muito bela, de cabelos loiros, que traz a luz. Artemis é sua contraparte, é a sua irmã, que representa aí nesse contexto o polo feminino, e ela é associada, portanto, à lua, à noite e à caça, tendo o arco e flecha como a sua principal ferramenta. Enquanto apolo geralmente estava associado a regiões mais citadinas, com grandes templos feitos em seu nome, Artemis era, por seu, sua natureza de caçadora, mais associada às florestas e a esses locais. Nos mitos, a gente encontra várias representações dela uh, perambulando pelas florestas e protegendo também os animais selvagens. Na Antiga Grécia, a pequena ilha de Delos ficou conhecida como o Berço dos Deuses, porque conta e entrando já no mito de nascimento desses dois, que quando a sua mãe uh, estava grávida, a esposa ou a companheira de Zeus era... Ficou furiosa, porque descobriu que ela estava grávida de filhos de Zeus. Então, ela colocou uma serpente, Píton, para ir atrás e dar um fim na vida de Leto, para que ela não tivesse esses filhos. Uh, assim, Leto fugiu para a pequena ilha de Delos, tentando despistar, e onde lá teve o seu parto. Apesar de a gente tratar como gêmeos Apolo e Ártemis, Uh, a mitologia nos conta que Ártemis nasceu antes de Apolo. E, inclusive, ao nascer um dia antes, ela ajudou a sua mãe no parto de seu irmão gêmeo. É, eu sei que pode soar meio estranho, mas a gente tem que lembrar que, nas interpretações mitológicas, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Afinal, a gente tem que pensar, o que, que quer dizer o símbolo, a ideia de serem gêmeos? Enfim. O parto foi feito, os dois deuses nasceram, e logo após atingir a maturidade, Apolo dá um fim em Python e mantém a sua mãe em segurança. Então agora nós temos esses dois deuses, que são muito semelhantes e diferentes entre si. Eles formam as duas contrapartes. Mas antes de dar continuidade ao conteúdo, eu quero saber de vocês se vocês estão gostando do vídeo. Porque, como vocês sabem, esse é o nosso primeiro vídeo da série e a gente quer muito saber se vocês acham interessante esse tipo de abordagem. Se vocês estão gostando até aqui, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal. Também escrevam aqui na seção de comentários o que vocês acham sobre esse mito, se vocês gostam da deusa, se vocês não gostam e o que vocês pensam sobre tudo isso. Fechou? Eu quero trazer uma pequena curiosidade sobre a mitologia grega. Uh, é muito importante, para a gente entender os deuses, a gente pensar na genealogia deles. O que isso quer dizer? Quando os gregos falavam sobre seus deuses, era muito importante saber quem eram seus pais, de onde eles vieram. Porque é como se um deus ou uma deusa fosse um resultado da união de seus pais. Então, se a gente tem uh, X características sobre Zeus, a gente sabe que algumas delas vão passar para os seus filhos. E assim a gente entende que Leto, como uh, a deusa ou a figura que representa o céu noturno ou a noite clara, como às vezes aparece, essa junção dela com Zeus vai dar resultado, e assim a gente entende um pouquinho mais a natureza de seus filhos. Num dos maiores poemas épicos da mitologia grega, composto por Homero, chamado A Guerra de Troia, a gente tem a figura de Ártemis, bem como a de Apolo, muito presentes. Troia... É uma cidade que cultuava, de certa forma, ambos os deuses. E quando era fica do lado dos gregos, Artemis se coloca ao lado de Troia. E é dito que é uma das pouquíssimas batalhas que Artemis perde. Apesar de não tão cultuada quanto seu irmão Apolo, Artemis era uma figura muito importante para a atividade da caça. E, portanto, ela era evocada sempre que suas bênçãos sobre a caça fossem Necessária. E também relacionado ao culto a Artemis, nós temos o grande templo em homenagem a essa deusa, que ficava na cidade de Éfeso, onde hoje seria a Turquia, também muito próxima onde teria sido a cidade de Troia. Esse templo é hoje reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Contudo, os resquícios que nós temos deles são uh, bem danificados porque um cara chamado Heróstrato um dia resolveu que iria incendiar o templo, porque assim ele acreditou que o seu nome ia ficar escrito pela história, e que até hoje, por exemplo nesse vídeo, estaríamos mencionando. Por fim, eu quero contar uma pequena história também da mitologia, que explica um pouco como nasceram algumas constelações. Ártemis também era muito associada à castidade, por vezes chamada de a deusa virgem, ela fez votos de que não se envolveria em um romance durante a sua vida. Contudo, ela tinha no, na figura do caçador Orion o, uma figura de grande amizade. A aproximação de Artemis e Orion fez com que o seu irmão Apolo ficasse com muito ciúme. Então, por ciúmes, Apolo invoca a figura de um grande escorpião para que esse escorpião perseguisse e matasse Orion. Orion tentou lutar contra a criatura, mas quando ele viu que não iria conseguir derrotá-la, ele corre para dentro do mar, junto com seu cão Sirius. Artemis, que não viu o que aconteceu, só enxerga uma figura distante. Apolo, vendo que essa era a oportunidade de dar um fim nisso, utiliza o orgulho de sua irmã de ser a melhor caçadora de todas e fala: "Eu duvido que você acerte." aquele alvo, essa distância. E ela, sem pensar duas vezes, atira uma flecha nas costas de Orion Quando a maré traz de volta o corpo até a beira da praia, ela percebe o que fez. E para imortalizar a figura de seu grande amigo, ela cria as constelações Orion e também de seu cachorro Sirius. Dizem que Apolo, ainda com ciúmes de tudo isso, também transforma o escorpião em uma constelação. E assim, o escorpião iria continuar perseguindo Orion por toda a eternidade. É, a gente tem que lembrar que os deuses gregos, eles eram bem semelhantes aos seres humanos, no sentido que eles também sentiam inveja, sentiam raiva, rancor, e geralmente as histórias da mitologia grega nos lembram muito uh, tragédias gregas, ou histórias que a gente veria num teatro. Agora eu deixo vocês nas mãos do Cedric para que ele... Continue a conversar sobre a deusa Artemis e traga a partir dessa contextualização histórica uma abordagem mais prática do que afinal a gente consegue fazer utilizando essa figura. Como prestar culto e elaborar uma ritualística que faça sentido dentro do contexto histórico e do mito da deusa. Então Cedric. É com você. É isso aí, Léo. Trabalhar com divindades, com seres arquétipos, é mais do que a gente ler um mito ou outro na internet. A gente tem que entender a fundo a história daquela cultura e como aqueles deuses é, nutriam aquela cultura, seja em espiritualidade, em transformação. Porque todo arquétipo, toda divindade tem por detrás dela um conhecimento histórico, algo que aquele povo passava para os seus e através deste conhecimento nós nos nutrimos por dentro e melhoramos quem somos e entramos em conexão com essa força e a partir daí a gente torna a nossa realidade melhor então a gente está chegando num momento muito, muito gostoso que é encontrar e entender as relações, é o momento onde você vai pegar o seu livro das sombras e você vai anotar as relações, os símbolos as ervas, os animais e as formas de poder que eu vou trazer aqui pra você, porque é isso que vai complementar os seus estudos e te dar possibilidade idade de criar a sua maneira de se conectar com essa força. Todo trabalho mágico é pautado em simbolismos, em conexões que a gente faz através de símbolos, signos, forças, imagens é, e essas, essas formas simbólicas ativam o nosso subconsciente e aí a magia acontece. Então para isso a gente precisa conhecer os símbolos mais comuns para aquela divindade, para aquela força, para aquele culto do passado e colocar essa, esse simbolismo na nossa realidade. Quais animais eram animais de poder, quais símbolos eram os símbolos daquela divindade, quais seus atributos mágicos, quais as ervas que aquele povo utilizava para poder trabalhar o contato e a conexão com aquela força. Tudo isso tem uma energia em volta. e quando a gente compreende quais são essas ervas, símbolos, animais, a gente consegue trazer mais para perto da gente, para nossa magia, a conexão que a gente precisa com aquela força e daí efetivamente trazer aquela energia de verdade para nossa vida, para os nossos rituais e para os nossos feitiços. Então pega o seu livro das sombras e anota o que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Um dos símbolos é o arco e a flecha, não só pela importância em algumas passagens mitológicas, mas também porque do grego artamos significa a sanguinária, que tem relação com com o nome Artemis, a senhora do arco e flecha, aquela que acerta sempre o alvo. Existem várias relações com, com relação à origem e o significado real do nome de Artemis, mas essa é uma delas que dá origem a este símbolo, que é o arco e flecha, que você pode estar utilizando nas suas magias de conexão com ela. Um outro símbolo com relação a ela, que você pode utilizar, é a foice, porque lá em Esparta, em alguns concursos e festivais que tinham com relação a essa deusa, o ganhador de, da competição ganhava uma foice de bronze que trazia a conotação de Artemis como uma deusa da fertilidade e das colheitas. Artemis também pode ter como símbolo nas suas magias as tochas e a lua em todas as suas facetas, tá? Porque em Bauron a deusa ela tá ligada ao matrimônio e consecutivamente às tochas que levam o caminho do casal e neste momento é, na mitologia, ela cruza com Hecate, né, em algumas visões, e se torna uma das faces dessa deusa, como sendo a face Fosfora. Todas essas informações que eu tô passando para vocês, eu vou deixar aqui embaixo o nome do livro histórico que foi pesquisado, para que vocês também possam ler e ver... Enfim, tirar todas as dúvidas que vocês quiserem E até pesquisarem mais sobre outras divindades gregas Um dos metais que você pode utilizar para essa deusa é o ouro Porque ele tem relação com o arquétipo da deusa Próximo ao arquétipo de Apolo ainda enquanto arqueira Que é a Sagitária do Arco de Ouro e esse arquétipo é o arquétipo combativo, aquela que destrói o inimigo. Outro animal de poder que tem relação com Artemis é a Corsa. E esse animal é um animal que está sempre com ela, nas estátuas mesmo, você vai ver ela está com uma Corsa normalmente. E esse animal ele é muito próximo de Artemis e ela ganha uma visão sendo a mãe protetora de todos é, por conta dessa Corsa. Porque ela protege as corças fêmeas e seus filhotes até que os filhotes se tornem adultos e possam se virar sozinhos. Outro animal de poder que também tem muita relação com Artemis são os cães, porque em alguns mitos Artemis com suas ninfas saem com matilhas de cães pelos bosques, é... e esses cães as protegem, estão ali para protegê-las, ela e as ninfas que andam com elas, em algumas versões do mito, dos mitos também, ela anda com as ninfas pela floresta e atiça os cães para que eles saiam à caçada, então os cães estão sempre à disposição para protegê-la. Uma das madeiras que tem relação com a deusa é o cedro, porque na Arcádia eles chamavam a deusa Artemis de senhora da árvore ou senhora do cedro. E eles utilizavam essa madeira para confeccionar instrumentos mágicos em honra e culto a essa deusa. Outro material também utilizado era a nogueira, que na lacônia eles tinham essa Artemis como a senhora da nogueira. E também na lacônia eles tinham esse processo de de construir instrumentos mágicos voltados para a deusa, para o trabalho mágico com essa deusa. Nós vemos também em diversos, uh, diversas passagens mitológicas o Loureiro, o Mirto e a Oliveira como plantas de poder que são associadas a essa divindade e trazem uma conexão com o seu poder, tanto curativo quanto de vitória e proteção. As cores que você pode utilizar para poder trabalhar com essa deusa é o branco, o dourado, o prateado e o preto porque tem relação com as faces mitológicas dessa divindade. A gente vai ter o branco como a senhora das florestas, a Virginal. A gente vai ter o dourado como a sagitária do arco de ouro. A gente vai ter o prateado como a senhora de todas as luas. E a gente vai ter o preto também como a caçadora noturna, aquela que conhece os mistérios e segredos da floresta. E também como Artemis, aquela que se vinga de seus inimigos. Agora, chegou aquele momento de conexão com a divindade e da gente trabalhar juntos um ritual, não só de conexão com ela, mas também de florescer espiritual para que você, do outro lado, possa atingir os seus objetivos e trazer a força da divindade para a sua vida para te impulsionar nessa empreitada de sucesso. Mas antes de continuar, eu tenho um convite para te fazer. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai diferenciar você dos demais aqui no canal. Eu vou poder te responder com eficiência, com rapidez nas lives. Você também pode ter acesso ao grupo secreto Revoada dos Rochinóis, onde a gente faz diversas vivências mágicas, conversa sobre magia, tira dúvidas. Dentre várias outras coisas que você pode é, conquistar dependendo da sua vontade é só você entrar aqui embaixo do lado do botão inscreva se tem o um botão seja membro com todas as opções que você pode ter como membro escolha melhor para você e vem fazer parte dessa revoada para o nosso ritual de conexão você vai precisar de uma vela uma caneta e um papel eu aconselho você a fazer esse ritual de conexão dentro de um círculo mágico para que você possa invocar todas as forças e quadrantes sem nenhum problema, tá? Um círculo mágico com ambiente já purificado. Se você não sabe como traçar um círculo mágico, não sabe o que é um círculo mágico, eu vou deixar aqui em cima dos, nos cards para vocês um vídeo onde eu explico tudo o que você precisa saber com relação a círculo mágico, ok? Depois de você ter traçado o círculo mágico, você vai acender a vela e vai se conectar com essa vela e imaginar essa energia luminosa da vela preenchendo todo o ambiente onde você está. Preenchendo tudo, iluminando tudo e preenchendo você. Te trazendo uma força luminosa completamente poderosa e construtiva. Pode ficar nesse processo o tempo que você quiser, o tempo que você precisar até você conseguir realmente trazer essa visualização. De uma maneira forte Quando você se sentir pronto Aí você vai fazer essa invocação para Deus Artemis Artemis eu chamo você neste momento. Traga sua força guerreira para dentro de mim. Que seu arco e sua flecha certeira me deem o conhecimento e o poder necessário para que eu alcance os meus objetivos. Artemis, eu chamo você neste momento. Traga sua liberdade e convicção que eu possa me tornar a melhor versão de mim mesmo. Artemis, faça-se presente e seja bem-vinda. Agora, você vai pegar o seu fone de ouvido, colocar o fone de ouvido e prestar atenção na minha meditação guiada até o final, se concentrando e se conectando com essa força e seguindo os passos da meditação que eu vou estar guiando para você. Respire profundamente, procure relaxar e se concentrar na minha voz. Você está em um campo e mais à frente... Você pode ver uma entrada para uma floresta. Já é pôr do sol. Você percebe que existe um cervo branco lindo à sua frente. Ele faz um movimento com a cabeça para que você o siga para dentro da floresta. E assim você faz. Conforme você segue, o cervo para dentro da floresta, você percebe o som dos passarinhos cantando. E se prestar atenção ao redor, você pode ver a movimentação de vários pequenos animais silvestres te olhando curiosamente. Mais à frente, existe uma clareira, onde você pode ver os raios de sol se pondo lindamente e passando por entre as frestas das árvores. O servo albino para ao lado de uma donzela com longos cabelos e vestes claras como a luz da lua. Esta moça te estende as mãos para que você siga em sua direção. Ela é Artemis. A deusa, então, te pega pela mão e começa a caminhar pela floresta. Enquanto caminham juntos, ela te faz algumas perguntas. Qual é o seu desejo? Você tem planejado o caminho que tem de percorrer até conquistá-lo? Ou tem esperado apenas as coisas acontecerem? A deusa te olha nos olhos e diz, a realização de nossos desejos tem muito a ver como atirar uma flecha. Nós precisamos conhecer o arco, compreender sua pressão. Nós precisamos sentir o vento ao redor para que a flecha não desvie com uma rajada. Nós precisamos conhecer o animal que iremos caçar e prever seu movimento para que então Consigamos atirar a nossa flecha antecipando o seu movimento, para acertá-lo rápida e em dolor, conquistando a nossa presa. Você consegue ver se existe algo que precisa desviar? Você consegue ver se existe algo que sua flecha precise desviar rumo a seu objetivo? Consegue perceber os arredores, o que pode ou não te atrapalhar? Qual é o seu plano de agora em diante para atingir o seu objetivo? A deusa mais uma vez te olha nos olhos e você pode perceber que ela está segurando algo quando você olha para baixo, um arco e uma flecha. A deusa então o coloca sobre suas mãos transferindo sua energia e suas bênçãos e diz agora o arco e a flecha estão em suas mãos e você precisa aprender a usá-lo a conquista dos seus objetivos é só sua e eu estarei ao seu lado mas você precisa conhecer as suas capacidades conhecer os seus limites Conhecer o trajeto e as dificuldades, para então entender quando e onde mirar e acertar a sua flecha com agilidade. Artemis te abraça e se despede. Neste momento, aos poucos, vá retornando para o aqui e agora com seu arco e sua flecha abençoados pela deusa. Agora que você voltou da meditação com papel e a caneta, você vai anotar algum insight, algum pensamento, algo que você sentiu ao observar as questões que a deusa te trouxe e deixar anotado ali para que você não se esqueça do que você tem que fazer e para onde você tem que ir. A partir desse momento, a energia da divindade está com você. Ela tá do seu lado, agora é você que vai ter que se organizar para conquistar o objetivo. Pode destraçar o círculo mágico e voltar para aqui agora pra gente prosseguir com o nosso vídeo. A partir de agora, você já conhece essa divindade, você já tem todas as informações teóricas, mágicas, já tem um exercício de conexão que você pode refazer quando você quiser. É hora de você agora criar suas conexões a partir disso, se aprofundar ainda mais e conhecer mais esse arquétipo e como ele se comunica com você e com a sua vida. É isso, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter tipo maior carinho e amor do mundo em te responder. E é isso, gente. Se preparem para os próximos vídeos da série. Vão ter deusas incríveis para trabalhar a energia delas com vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.